Quando é que ele vende? Onde ele vende? para quem? Tá, essa Eu vou falar de vendas, né? Então, ele vai lá pro médico, ele faz uma venda, ele não faz uma venda pro médico. Não. Aí você tá falando do trabalho de educação. Isso. Né? E aí, tra... ele educando o médico pro médico fazer essa... Uh, ele, ah, indicar esse remédio essa marca. é Quando é que ele vende? Onde ele vende? para quem? O trabalho principal que ele faz de educação tem que de fato gerar valor através disso ele vai gerar demanda pelo medicamento, tá? Então ele vai visitar os médicos ele vai instruir os médicos sobre as prescrições, ele, ali na, no consultório o objetivo dele é conquistar a prescrição do médico tá? para aquele medicamento de um laboratório de um determinado laboratório. Mas ele também cuida da distribuição dos medicamentos nos PDVs, nos pontos de vendas, nas drogarias, nas farmácias. Então ele tem que garantir, é claro que existe uma equipe por trás disso, mas ele também tem essa função de visitar as farmácias e garantir que esse medicamento, que ele foi lá no médico, ensinar o médico a prescrever que tenha nas farmácias Ele também. tem um relacionamento com o farmacêutico também? Tem, tem que ter. Sensacional. É então é. é assim que funciona aí a construção da meta dele, tá bom? Ele atua numa região, ele atua num território e ele precisa desenvolver esse negócio dentro desse território. Por isso tem que ser um profissional muito completo. Né? E por aí você já vê que ele tem que ter noção de marketing, de comercial, tem que ter noção também, isso aí na verdade ele é instruído até mesmo depois de ingressar no laboratório sobre farmacologia, é, fisiopatologia, são coisas que ele recebe esse conhecimento, mas tem que ser um profissional que tem aí a, a vontade de aprender constantemente.